Explicando o Mangekyou Sharingan Em Naruto durante todo o anime clássico e o Shippuden também, vemos várias habilidades legais e interessantes, coisas que até então eu nunca tinha visto em lugar nenhum. E uma dessas coisas era os poderes oculares que alguns personagens tinham, um exemplo de um desses poderes era o Sharingan, uma habilidade que apenas Uchiha, as pessoas do clã Uchiha nasciam com essa habilidade, mesmo você transferir para outra pessoa completamente normal. E essa não era a única habilidade ocular que os ossinhos podiam despertar, outra tão interessante quanto era o Manjikyo Sharingan, que é uma das habilidades mais complexas do anime, pois além de ser visivelmente bonita, as habilidades diferem de usuário para usuário, mesmo havendo algumas exceções, como Itachi, Sasuke e Madara poderem usar o Suzano, e a aparência do Manjikyo muda também de usuário para usuário, como nesses exemplos do vídeo. Que são mais exóticos, digamos assim. Mas apesar disso, a habilidade tem um padrão visual, seguindo uma tendência geral, mesmo mudando muito de alguns usuários para outros usuários. O Mangekyou não era uma técnica que poderia apenas ser aprendida, pois o usuário só conseguia essa habilidade com um choque pós-traumático, como se ele precisasse passar por uma grande perda ou dor para conseguir liberar esse poder. Em geral, por ser muito diferente e tudo mais, como eu já comentei nesse vídeo, eu vou focar apenas no Itachi e na habilidade Kyo Sharingan dele para o vídeo não ficar enorme. Eu vou falar um pouco das técnicas que ele podia usar, que eram derivadas do Kyo. Itachi ganhou é o Kyo Sharingan depois de testemunhar seu melhor amigo Shisui se jogar de um penhasco. E galera, passando aqui rapidão para lembrar vocês de se inscreverem no canal e deixarem um like, um comentário e compartilhar o vídeo também com todo mundo, pra mim é dinheiro suficiente, pra mim não é daquelas casas noturnas em que mulheres te tratam bem, beleza? Com o mangue que o um e Tasha era capaz de utilizar ao menos pelo que foi mostrado para a gente, três técnicas de alto poder. Com seu Mangekyou esquerdo, ele podia usar o Tsukuyomi, um Geijutsu extremamente poderoso que lhe permitia distorcer a percepção de tempo da vítima, torturando sua psique durante o que parecia ser um dia, só que em questão de segundos. Com seu Mangekyou direito, ele podia usar o Amaterasu, um ninjutsu que cria chamas negras quase inextinguíveis, ponto focal do usuário que continuam a queimar até que o alvo seja reduzido a cinzas. A última dessas técnicas conhecida foi o Suzano. Para usar o Suzano não precisa necessariamente usar o Mangekyou Sharingan, já que o Madara usou mesmo sem os dois olhos. E o Itachi... E o Itachi também já havia usado o Suzano mesmo sem o Sharingan base ativado. Mas como o Suzano só foi usado por usuários que possuem o um Mengekyo, ainda é meio que exclusivo deles. Bom, o Suzano permitia que Itachi pudesse invocar um enorme guerreiro, e essa entidade lutava em nome de Itachi, ele protegia da maioria dos ataques. O Suzano de Itachi tem três formas de evolução, que são sua forma final, a forma de esqueleto incompleto e uma forma de guerreiro completo, sendo que na forma final se assemelha um Yamabushi. A primeira aparição e demonstração do poder do Mangeki Sharingan foi durante o capítulo 142 do mangá de Naruto, ou entre os episódios 81 e 82 do anime, durante uma batalha entre Tashi e Kakashi, onde foi mostrado o quanto habilidoso Tashi era e o quanto Mangeki Sharingan era assustador para seus inimigos, já que na época Kakashi não teve nenhuma chance. Mas como quase todo mundo sabe essa habilidade ou habilidades nesse estilo exigem muito chakra para serem executadas e seu se uso repetindo vai causar danos aos próprios usuários, acabando lentamente com a visão do usuário e o destruindo até o ponto de ficarem cegos e perderem o Sharingan completamente. Um exemplo dos que sofreram eventualmente com essa cegueira é o próprio Itachi que passou por uma experiência parecida, o Madara também e um exemplo mais radical foi o Sasuke Devido à frequência em que usava técnicas combinadas do Mangekyou Sharingan. Então o Mangekyou Sharingan seria perfeito com todo o poder do usuário se não fosse por esses detalhes. Que podem depois de algum tempo destruir o próprio usuário. Mas existe uma solução para esse problema que é o Mangekyou Sharingan Eterno. Uma metamorfose do Sharingan que é obtida ao transplantar um Sharingan de um tira com fortes laços de sangue, com o destinatário sendo o ideal um irmão. Ao fazê-lo ambos os modelos se fundem e o possuidor pode fazer o uso contínuo do Sharingan, sem deteriorar a visão, se tornando um guerreiro quase sem falha, já que ele poderá usar o máximo que seu Sharingan pode entregar, porque nessa forma ela dura para sempre mesmo com o consumo de chakra, e a forma definitiva é o Sharingan relativamente perfeito. Vale a pena ressaltar que o Mangekyou Sharingan Eterno aparentemente não dá acesso aos poderes de usuários anteriores do Sharingan, poderes que o usuário anterior possuidor do Sharingan tinha, sendo apenas usado para liberar o Mangekyou Eterno, que também não dá poderes novos ou habilidades novas para o usuário, exceto é claro daquilo que foi criado para fazer. Já que é, o, que é o aprimoramento do Sharingan, tornando suas habilidades mais poderosas e tirando todas as suas restrições. Assim podendo usar o potencial máximo de cada uma das suas técnicas. Inclusive o Suzano Perfeito. Bem, apesar do Kakashi ter usado o Suzano Perfeito sem o Sharingan Eterno. Eu digo isso também porque... Nem teria como saber se isso era verdade, já que a habilidade é extremamente rara. E só existem dois usuários vistos com a habilidade do Mangekyou Sharingan Eterno, que são o Sasuke e o próprio Madara. Outro ponto em que o Mangekyou Sharingan Eterno parece influenciar muito também é na questão do Suzano Prefeito, obtido por Sasuke e também por Madara. Mas que eu ainda fico com o pé atrás nesse caso, porque nunca houve nada que apontasse com 100% de certeza que essa é uma habilidades exclusivas dele só por causa do Sharingan Eterno, então não dá pra afirmar nada. Mas bom, no geral é isso, como eu não queria que o vídeo ficasse muito grande, eu decidi não entrar em muitos detalhes de cada habilidade dos personagens, se esse vídeo dá certo, ou se aparecer alguém pedindo aí nos comentários, talvez eu faça, talvez eu faça um vídeo exclusivo falando das habilidades de cada usuário do o Sharingan, ou um vídeo falando sobre o Rinnegan, que já é um outro nível de poder. E é isso, se você gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal. Se você quer me ajudar mais ainda, deixa um comentário aí e compartilha o vídeo. E deixa um comentário legal com ideias e temas de vídeo também. Esse comentário é muito importante para o canal, porque, porque além da sua opinião ser é importante, ela também me ajuda a atingir um público maior. Já que você vai estar tá me ajudando a evoluir, sabe? A crescer. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Mas estou ansioso para mostrar para vocês meu próximo vídeo. Tchau.